E aí galera, hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer o download aqui no meu site. Bom, primeiro, vocês vão ter que baixar esse programa aqui. ó vão ter que ter esse programa no computador de vocês instalado. Por quê? Porque ele consegue acelerar o download de qualquer site. Megas, postcards, todo site que você colocar aqui. E ele conseguir capturar, ele vai acelerar. Atualmente é o melhor acelerador que tem. Vamos lá. Eu vou fazer o teste, clique na internet, download do meu próprio blog para vocês verem. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer, vocês vão ver aqui no botão download, vamos dar um clique com o botão direito do mouse, vamos clicar, copiar endereço do link, copiou, se for mega ele automaticamente puxa. Vocês vão esperar um pouquinho aqui. Olha lá, tamanho 6,52 MB é o tamanho da homenageia. É, vocês vão dar um clique com o botão direito. E vão clicar baixar. Ele automaticamente vai iniciar o download. Olá, velocidade 40kb, 20 27, 80. lenta. Mas dá pra ir, vamos lá. Aqui como vocês estão baixando, tá baixando do próprio Mega. Eu vou cancelar o download, que já tem E como vocês podem ver, super simples. Se ele começar a dar erro de download e o download parar, simplesmente o que vocês vão fazer, vocês vão clicar aqui. Quer ver Deixa eu colocar aqui para download de novo. Para mostrar para vocês o que vocês vão fazer quando se der erro. Vamos lá. Se demorar demais para deixar aqui, vocês cliquem aqui, Checar disponibilidade novamente. Aqui, vai procurar disponibilidade. Você pode ver achou a disponibilidade da load é do g 6.25 clicar baixar pronto tá baixando normal é muito difícil dar esse erro é quase que impossível mas se acontecer de dar o um erro com vocês vocês vão fazer isso aqui ó vocês vão selecionar o download vamos supor beleza erro download vai vir aqui ó erro download vocês precisam fazer vocês vão selecionar o download e vai clicar aqui ó clicou aqui ele vai recomeçar da onde parou sem nenhum problema pode acabar a energia qualquer coisa ele vai recomeçar do da onde parou do ponto que parou ok então é isso se vocês gostou do vídeo deixe seu gostei se não é inscrito se pudesse inscreva para ajudar a divulgar o nosso trabalho muito obrigado e até a próxima